Eu sou Celso Dias da Marketing e esse é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista, o canal mais relevante do país sobre profissão. A gente já tá aí com mais de 3 mil inscritos, isso é uma grande vitória que eu quero compartilhar com você e inclusive hoje eu vou falar especialmente para o gestor da indústria farmacêutica, mas isso aí vai além, pode ser, se você é gestor, se você tem um equipe, com certeza esse vídeo é para você e eu vou falar porque realmente muitos gestores chegam para mim me perguntando, dizendo, relatando que... Celso, a equipe, entrou numa espécie de platô, tá? ou seja, é, eu contratei profissionais diferenciados e isso, eles estavam treinando muito acima, que era esse corpo esperado, ele deu aquela relaxada e ele ia todo um sistema ali, que não cresce mais. Por que Celso? que isso acontece e como eu posso mudar essa realidade. Então olha só, vamos falar sobre isso hoje, mas antes eu quero te convidar, se você é gestor, se você é propagandista, esse é o seu canal. A gente está totalmente focado em entregar resultados, entregar conteúdos de valor para você e até mesmo para quem deseja ingressar na profissão também. Então, se inscreva aí, tá? Aqui embaixo mesmo, clica aí. E se inscrever, pode ir lá agora mesmo, rapidinho, e não deixe de acionar o um sininho para você não perder nenhum conteúdo. Está cada vez melhor e a gente está recebendo feedbacks maravilhosos. Convidado? Já foi lá? Se inscreveu? Então, vamos lá. O que acontece, pessoal? Duas coisas. Primeiro, é entender o que, que isso acontece. Então a nossa mente, ela é feita para sobreviver. Então, se está sobrevivendo, se está tudo legal, tá bom. Para a mente está tudo legal. Ela precisa sofrer alguns estímulos para poder voltar a crescer novamente. Então é um padrão natural, é um processo natural. O profissional começar entregando algo diferenciado e depois ele dá aquela relaxada, ele dá aquela acomodada. até porque muitas vezes ele está sendo influenciado pelo meio. Então o que conta muito. É quem está influenciando diretamente esse profissional da sua equipe. Provoque ele, sabe? pergunte para ele quem é que você tem mais interagido, essa pessoa tem que desafiado, ela é melhor do que você. O grande segredo para continuar evoluindo é a gente se relacionar com pessoas melhores do que nós. Você pode gerar essa provocação para sua equipe continuar crescendo. Então sim, é um processo normal, é um processo natural, mas claro que você não quer isso também para você e nem para o seu time. Então o processo é o seguinte, primeiro você analise se você também não entrou nesse platô, porque é muito fácil a gente estabilizar. Esse processo também acontece com você. Você tem consumido novos conteúdos, você tem participado de cursos, não cursos do seu laboratório, a sua empresa te entrega, mas por iniciativa própria, treinamentos mesmo que vão te desafiar, vão te fazer crescer, vão te tirar dessa zona de conforto seu comportamento, tá? então mostra sempre exemplo para isso, comece com você, e depois transfira isso para o seu time, não eles, pergunte para eles qual foi o último treinamento que eles realizaram, tá? a gente marca, mesmo que treinamento voltado para alta performance do indústria farmacêutica, existem outros é, profissionais no mercado, pode ser um coach, pode ser um mentor, é, mas é importante que é importante que ela se desafie cada vez mais, eu costumo dizer o seguinte, para você lidar com metas que crescem todo mês, só existe uma forma, é crescer junto com elas. É isso que você precisa fazer, e a sua equipe também, crescer junto com as suas metas. Eu estou crescendo para conseguir agora lidar com desafios cada vez maiores, e é assim como no processo de exercício mesmo, que você carrega ali 50kg no outro dia é 60 depois de 70, está confortável, tem que te deixar desconfortável de novo para voltar a crescer. você tem que ter essa cabeça também para você e para é o seu time, e com certeza você vai voltar àquele mindset de crescimento, aquela, aquela curva acelerada um com o crescimento, o sucesso e a alta performance. E aí, te ajudou? Essa dica foi útil para você? Você que é gestor, você que é propagandista e aí, sentiu aí, que deu aquela estabilizada, é, voltou a querer ir se desenvolver, quer logo buscar a alta performance? Então, deixe seu comentário aqui para mim, que é muito importante. Compartilhe isso com o seu time. Você que é gestor, vai lá no grupo. Compartilhe com eles o link desse vídeo. E deixe o seu like. Isso é maravilhoso para nós, esse feedback de você. Tá bom? E eu te encontro no próximo vídeo. Sucesso para você e para o seu time.